A diferença é que quando um bem é cedido, não se transfere a propriedade, apenas a posse desse bem móvel ao candidato. E esse candidato vai utilizar durante a campanha. Terminada a eleição, esse bem vai retornar ao doador e não há que se falar aí, em sobra de campanha, pois a propriedade não é transferida ao candidato. Diferente da doação, quando o bem é doado, transfere-se a propriedade e, portanto, esse bem, ao final da campanha, será considerado uma sobra de campanha e deverá ser repassado ao partido político. Um abraço e até a próxima dica e pergunta respondida.